Você já ouviu falar sobre Mindfulness, mas não faz a mínima ideia do que se trata? No vídeo de hoje eu vou te explicar o que é o Mindfulness e como ele pode te ajudar no dia a dia. Afinal, o que é Mindfulness? É uma prática laica baseada em evidência científica que ganhou notoriedade no Ocidente em 1979, quando John Kabat-Zinn, biólogo e professor emérito da Universidade de Medicina de Massachusetts, criou o protocolo de redução de estresse, conhecido como MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Mas o que significa a palavra mindfulness? Mindfulness foi traduzido para o português como atenção plena ou consciência plena. É a consciência que surge do que acontece interna e externamente, quando prestamos atenção no momento presente, com intenção, de maneira curiosa, gentil e sem julgamento. Aprendemos a pausar e a observar o que está em nós e ao nosso redor, aqui e agora. A observação curiosa e gentil e sem julgamento dos nossos pensamentos, sensações corporais e sentimentos nos ajuda a compreender quem somos. Aos poucos conseguimos reconhecer padrões mentais, impulsos e hábitos e ter uma pausa para sentir se eles nos levam para um caminho de equilíbrio emocional ou desequilíbrio, é um mergulho para dentro. O que acontece atualmente é que vivemos cheio de atividades, correndo de um lado para o outro e não temos o tempo para parar e sentir o que acontece à nossa volta. Tirando a nossa atenção de tudo que fazemos, acabamos não ficando no momento presente. A cabeça fica focada no futuro ou no passado. Nos fazemos esquecer que a vida só acontece no momento presente. O passado já foi, o futuro ainda virá, e o presente, como nós temos cuidado dele? O mindfulness nos ajuda a voltar para o agora, percebendo que o conteúdo dos pensamentos são apenas eventos mentais, não fatos reais, porém quando não temos essa consciência agimos influenciado por eles e podemos ficar presos nas ilusões da mente. Estar consciente nos ajuda a separar o que é real de fantasia. Nos ajuda a criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Então sentimos o que está verdadeiramente presente. E então podemos escolher como agir com consciência, ao invés de apenas reagir no automático e sem pensar. Além de cuidar da consciência através do foco no momento presente, o Mindfulness nos convida a vivenciar este momento presente através de sete atitudes. A primeira é a mente de precipiante. Nós olhamos para cada experiência como se nunca tivéssemos vivenciado ela antes. Ela é completamente nova. O não julgamento, nós vivenciamos a experiência assim como ela se apresenta. Sem classificar, sem julgar ou criticar. Apenas notando o que está ali. Com paciência, começamos a entender que a vida é um processo e não conseguimos antecipar os fatos. Uma borboleta precisa passar por todo o processo até que possa voar. Confiança nada mais é do que se entregar para a inteligência e a intuição que habitam em nós. Não forçar significa vivenciar a experiência sem negá-la. E aceitar é um processo que aos poucos começa a acontecer quando apenas nos colocamos para reconhecer o que está presente. Aos poucos vamos aprendendo a soltar as experiências, sem apego ou aversão, deixando que elas sigam seu próprio fluxo. Sendo assim, como diz o John Kabat-Zinn, nós não podemos parar as ondas, mas podemos aprender a surfar. Lembre-se, a vida acontece agora.